Saudações povo, eu sou o Bonnie e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha, eu não sei porquê, mas por algum motivo, sempre que eu posto algo relacionado a Roblox, vocês adoram. Então alguns dias antes do Halloween, eu e os meus amigos jogamos o mapa The Mimic, conhecido por ser um grande e famoso mapa de terror do Robloquinho. Por incrível que pareça, o mapa até que é bom, tirando os bonecos cilíndrico e quadrado. E é claro que a gente deu uma boa zoadinha lá dentro. Então antes da gente ir pro vídeo, eu só quero lembrar você de deixar o likezinho, porque não importa quantos vídeos eu poste, vocês nem não se lembram de deixar o like se eu não falar pra deixar o like. Então se você não deixar o like nesse vídeo, esse Roblox não morre. Eu vou repetir pra caso você não tenha ouvido direito. Se você não deixar o like, esse Roblox sobrevive. É, eu acho que eu sou cruel demais às vezes. Enfim, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Ó, oh, ó, oh, olha os gráficos, nossa! Oi, o Alckin, mano. Eu amo o avatar do Alckin. Calma aí, deixa eu mudar não, a minha sensibilidade porque... rapidão. É. Vamos lá, Trevor. Vamos lá, ver se não. Vai ficar Bora, sozinho agora, aí, velho. Eu não tô que, pouco... nem que tô aqui. Ô, pai, você sabia que fui eu que fiz essa skin aí pro café? Mano, não <risos> ele comprar. Foi eu que as coisas pra ele. Mano, nossa. Ô, oh, na moral, vocês se amam muito, mano. Se a Emily me mandasse comprar coisa no Roblox, eu divorciava <risos> na hora, velho. Ah, o que nós temos que fazer então? É, Seguir os passos. Mano, descobri que uma coisa trágica, não dá mais pra falar cozinho no Roblox? Nossa, vacilo. Oh, não, não dá nem pra falar eu acho. Ah não, dá vila. Ó, cu dá mano, <risos> cu Aí sim. Aqui que é educativo. Olha que desenho da hora. Da hora. Oxi, disse, eu é, eu Caralho, isso. que é coisa legal, cara. bizarra, velho Ah, cá, a chave que... aí, a chave aí. Não sai daqui não, não sai daqui não. Não sai daqui não. Olha ali, olha ali, olha lá. A Samaurus. Olha lá véi, é a Sassas! É a Sara. Ô, oh, tá bom já, de barulho. Ô. Oh. Ô! Oh! Bora, bora, não foda-se, bora, no foda-se. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. É, Eu tô bora, no foda-se, desde o momento que eu abro esse jogo, eu já tô no foda-se muito forte, velho. Ô, ô, pai, pai, vai na frente, vai na frente. Boa, boa, vai, boa. Vai, vai lá, vai lá. Sim. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ai, caralho! Calma, calma, calma. Tô bem de boa, tô bem de boa, vocês que estão tá um sequelados aí. Aqui... É fogo. Alguém traz a água, então. Mano, os caras sabem o caminho, velho, os caras são muito Robux das ideias, velho. Mano, eu quebro toda vez que eu olho pra trás e vejo o Alkin vindo rapidão. E aí, qual que é o caminho, velho? tô seguindo vocês aí, mano. Bom, vem, vem aqui, vem aqui. Mano, quando o cara fala vem aqui, eu já sei que ele não sabe nada do caminho, fodeu. Mano, o Traveler. Ai, cara, é um bicho lá, ó. Onde ela tá é perto da porta. Ai, caramba. Olha o Alkin velho. Mano, fica silencioso, o susto é maior. Eita porra. <risos> Ih, eles estão fodidos. Tá ela separou é. a gente. Achei o final, foda-se. Janta. Ih. Bora comer. Suquinho de groselha. Eu acho que é essa mulher aqui, ó. Eu acho que é essa mulher aqui, ó. Eu acho que é ela, eu acho que é ela. Pô, calma. Guarda a stamina aí que vai precisar. <risos> olha lá. Ai, ela quer meu WhatsApp. Ela me convidou pro quarto. ó. lá, olha lá, lá lá, lá, lá, Ih, lá. lá. Ele já lá, foi lá, correndo. Lá, lá, lá, lá, lá. Abre aí. Oh, abre aí. Abre aí. Oh, Abre aí, pra que, que serve essa chave aqui? Abre aí. Aê. <risos> oh! Beleza! <risos> oh, oi, Rina, Ai, você tá bem? O <risos> que, que aconteceu, velho? É ah, pra se parei, amassar eu pela. Chegou aí, chegou chegou aí. Fiquei preso. Mano, o Treve, ele se amassou na parede. Preço, <risos> não, a... Ah, não, ela tá com a mulher cadeirante caída no chão. Ai! Nossa, ah, que... do nada, velho Mano, não tem como e... olhar pro walk E que não quebrar, não perder os Cadê? lados véio, Cadê? Porra. Tudo certo aí, filha? Tá analisando o mapa aí? Tô, pai, tô analisando Cara, na frente no mapa, Mano, por, por mim, mim, nós pintado. sai correndo Nossa, ela vai printar o bagulho, mano Ah, não, oh, os caras printam o mapa o... Tentando ajudar Os caras entendeu? fazem, eles fizeram e é isso, mano Olha lá, que você que pai, tem um print eu tava... aí Calma, aí, que eu nem analisei o mapa direito tudo certo aí, filha? Tá analisando o mapa aí? Tô, pai. Tô analisando. Você... Calma aí que eu nem analisei o mapa direito. Bem, se você sabe o caminho errado, tecnicamente você sabe o certo, né? Ó os Robloquinhos, esse silêncio aqui não tá me agradando não, hein? É isso aí. BUM! Ai. <risos> eu, eu... Eita, porra! Ó o chupacu aí, ó! O chupacu aí, ó! Ela quer meu WhatsApp, ela quer meu WhatsApp, ela quer meu WhatsApp, ela quer meu WhatsApp, ela quer meu WhatsApp. Ok, ela parou, aqui, parou. parou. Tá o Alck na frente. O ali. Vai tocar o pianas. Vai. Jogo. Você controla um bebezinho. Sim. Você... Ai! Beleza, beleza. Sabe, foda-se. Foda Puta, Puta merda, mano. É o Dibras, é o Dibras, foda-se. Não, fodendo. <risos> Não! Uh! Ah! <risos> essa daqui ó que é, é um meio que um desenho é Candy porque eles usam isso em desenhos uh! para algo ai que... <risos> tudo bem foi só o trolas o trolas às vezes toma conta de mim puta merda olha lá olha lá eu vou mamar eu vou mamar eu vou mamar eu vou mamar eu vou mamar eu vou mamar eu vou mamar ai caralho ai caralho oh, não do nada, véi. Vem, vem comigo. <risos> os bracinhos, os bracinhos. Vixe, o jeito de pra correr aqui tá mais realista. Mano, é Roblox. Mano, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Oh. Nossa porra é muito rápida. Correr, vai se foder, velho. Onde vou Eu vou é seguir essa porra. Oh. Ok, ok, ok. Entrei vem na casinha. Pra... Mano, eu achei a porta final. Sabia que devia ter seguido meus instintos. Mano, por que os bonecos do Roblox que com o bracinho assim, pra frente e pra trás, assim, tipo? Opa, Oi. opa, e aí? Vambora, é aqui. Ai meu Deus, vai, vai, vai! Não! Não! Não, não, não, não, não, não, não, não! Ela me deixou vivo por algum motivo! E aí? Oi, pai. <risos> e aí Oi, pai! E aí, tudo certo? Como é que você tá? Tô, tô, tô, tô bem, mano. Meus amigos morreram ali do meu lado, o mas Deus eu tô, tô bem. Ô oh, filho, se quiser ficar aí, fica aí. Eu vou, eu vou meter o louco, mano. Vou tentar ajudar os caras. Ai, ai, que susto, velho. <fair> Meu Deus, volta, volta, volta. Ai, morri. <risos> <Ô, risos> <risos> <risos> Preparar, apontar, porra, filha? Vamos <Hunter> lá, senão você vai ficar pra trás, hein? Certo, pra lá é a saída, então. Certo, vamos vir pra cá. Tá, ok, ela é por aqui, mano. Tem que achar a entrada agora. Eu vou, eu vou, eu vou, eu Sai vou, eu da porta, né. filha! Ok, vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. vem, vem. Não, não, não, não, não, não, não, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não ah, filha da puta! Mano, o Alken tá todo luminoso pra mim, parece um sol. Mano, se a porta não abrir pros outros, eu vou ficar muito puto. Tenta lá, véi. Eu aviso se ela estiver vindo, vai. Acho que abriu, fez o barulhinho aqui. Boa, boa, boa, boa. Tá, vamos ficar aqui, esperar eles aí. Vamos esperar eles, vamos esperar Vamos esperar, vamos esperar eles. Venham, ah, não, achei que era eles. Aí vem. Aê, porra! Aê, acabou. Era só faltava isso. Eita porra! Mamar, ah, ele. Ah, eu vou mamar. É ele. Eu ia falar, que bicho Mas é assim, é velho? É o Auk. É o Auk, olha essa porra, <risos> mano. Preconceito, viu?